para ver que é a malta do aço vamos lá aqui para um vídeo rápido com o meu quickjack para vocês verem que isto é uma ferramenta útil, até é bastante útil como vocês sabem eu tirei os autoclantes do saco -se. podem ver aqui já não tem autoclantes nenhum quem tiver distraído e não tiver assistido o vídeo, tenho aqui as jantes normais estão ali à frente estão os selics, até vos posso mostrar estão ali à frente aqueles é selics, à frente do meu Honda aqui estão, estão os outros e o carro anda já com pneus normais de rua e tal. Eu até tenho andado com o carro no dia a dia, dar assim uns passeizinhos, como quem não quer a coisa, para o carro não estar parado e tal. Pão, tenho andado com o, com o carro. E lembrei-me de uma coisa, eu o último track day, os outros não, os outros fiz, fiz sempre com a roda suplente. O último track day que eu fiz, eu tirei a roda suplente e todo o mecanismo, este ferro, tirei, tirei tudo. Se vocês forem ver aqui, assim, uh, se eu for assim, não há aqui nada eu tirei tudo no último track day. e o que eu estava a pensar, bem, vou colocar isto uh, novamente no carro mas em vez de pôr-me debaixo do carro e tal uh, como é o normal porque não usar o quick jack uma vez que ele está aqui pois é, eu tenho aqui já o quick jack vocês estão a ver, já está aqui a bomba já está aqui colocado de um lado e está aqui já colocado do outro eu poupei-vos a esses passos, é só ligar isto, ligar a eletricidade ligar aqui as mangueiras e pôr debaixo do carro o que é que vamos fazer agora? vamos subir o menino encaixou bora subir o gajo de um lado está a subir confirmado o outro lado também está a subir aqui está o gajo a subir na vida passou a primeira tranca Deixar subir até à segunda tranca para o ponto mais alto de, de elevação é passar a segunda tranca Pronto, chegou ao máximo Vocês depois carregam um bocadinho para baixo Para ele trancar Depois, antes de se meterem debaixo do carro, façam uma coisa Não custa nada, Vem aqui, só confirmar Isto quando vocês puxam é quando safa aqui da tranca Puxam, está trancado está fixe, podemos colocar debaixo do carro e agora, agora já dá para ver melhor eu tenho aqui já um tapete bem gostoso e dá para ver que não tenho aqui, oh diabo, mas eu acho que falta-me aqui uma borracha Eu aqui este lado tem uma, uma borracha eu acho que este lado também tinha, não estou recordada 100% mas eu acho que aqui também tinha uma borracha bem, vou montar na mesma sem a borracha e depois logo se vê então o que é que a gente vai precisar? vamos precisar primeiro deste ferro. Então agora como é que isto se coloca? Eu já não me lembro, até porque não fui eu que tirei isto, foi o Nelson Mas eu acho que isto é assim Ok, isto agora com uma mão vai ser lixado Assim Ah, este lado já encaixou E agora aqui Aqui é assim Só que eu acho que este lado encaixava, isto não pode ser assim isto não pode ser assim, eu acho que isto tinha aqui até uma borrachinha com três com níveis, se não me engano. Bem, esta parte já está, eu acho que falta aqui qualquer coisa. Eu vamos lá ver Vamos lá ver se isto não vai dar merda Falando ainda aqui do, do Quick Jack, está assim, olha, eu levanta assim este bocadinho este bocadinho, lembrando, a gente ainda podia ter colocado aquelas, Aqueles acrescentes que estão ali e umas borrachas hum, e umas borrachas que eu vos mostrei já no outro vídeo que faziam com que o carro levantasse mais um bocadinho aí cerca de mais 5, 10 centímetros parece assim que não esses 10 centímetros vão dar jeito agora vou vos mostrar mais uma vez estão a ver o espaço de altura que eu tenho aqui não, é? não conseguia aliás eu aqui se abrir a mala com a certeza que isto bate aqui oh, já está, bate aqui portanto para quem tem assim problemas da, de altura como eu não é? Isto é perfeitinho. Está aqui que é uma maravilha. Mas vá, vamos lá. Para isto, não foi o vídeo não ficar muito longo, que isto era só, uh, aliás, para montar isto, para montar isto não é preciso um Quick Jack, eu só quis uh, usá-lo para, para fazer um videozinho com isto, para vocês verem que é bastante prático. Bem, coloquei o GoPro ali em cima das jantes a ver se isto não cai. O que é que a gente precisa? Deste encaixe, colocamos aqui. E aqui fizemos um ou dois fiozinhos de rosca, ok, acho que está. Depois a roda. Digo-vos já que este sistema do cup é uma beca fatela, né? é mesmo. Porquê que não está a roda aqui em cima e que faziam aqui uma, uma caixazinha? Era mais fácil. E já está, a roda montada vai ficar sensivelmente assim. Epá, mas eu estou mesmo intrigado que eu acho que faltava aqui, se que eu acho que isto não vai fazer diferença, mas eu acho que faltava aqui uma borracha. Agora aqui em cima, para prendermos isto, tiramos aqui esta chave, e esta chave é que vai fazer a derrosca, para isto apertar, ok malta? E já está, oh. está aqui debaixo a rodinha, igual o que eu tenho que fazer. Isto aqui meu já está um bocadinho de velho, mas pronto, também é para estar aqui, não se vê, não importa. Olha o meu sub, olha o meu sub. Fechar aqui a malete. E pronto, já está aqui a Monerex. <risos> Agora, chegamos aqui, tranquilos da vida, pegamos aqui... Ah pegamos aqui, não, já ia dizer que temos que pegar no, no comando uh, para baixar, mas não. Temos que subir, subimos ligeiramente, até ao máximo. Vimos aqui, soltamos esta tranca. Olha para este motorzinho mal lindo, coisa mal linda. Vimos aqui este lado, soltamos a outra tranca. E agora sim, vemos se estes cabos não estão debaixo das rodas, para depois não ter que estar a subir e a descer novamente. E agora sim, que aqui. Go down! E vem o gajo para baixo. E pronto. Já está. Bem, vou ali para fora, Se não vocês reclamam que as luzes fazem brinco brinco brinco brin, brin. Vou aqui para a rua. <risos> e vai malta? Aqui, aqui tem mais claridadezinha. Já está. Espero que tenham curtido. Foi um vídeo simples ali do meu Quick Jack. Como eu tinha dito. E agora sempre que fizer aqui alguma brincadeira. Alguma coisa que dê para usar o Quick Jack. Como tenho aqui. Porque não. Hum, começar a pôr as mãos na massa. E fazer aqui algumas coisas. Olha isto. Mudei só uma lavada. É sujo. Imaginem. Imaginem um serviço a sério. Lá está. Eu não sei fazer nada. Quem não sabe. Inventa. Pois é, eu assim para a mecânica isso não tenho muito jeito, se tivesse jeito não pagava os outros para, para fazer, né? fazia eu. Mas um gajo não pode ter jeito para tudo, olha, faço uns videozitos mais ou menos e já não é mal Agora para a mecânica não tenho muito jeito, mas como eu estava a dizer, como tenho aqui o Quick Jack, de vez em quando vou fazer aqui umas brincadeiras, me dá umas, umas, umas rodas, me dá uns capos se der, uh, vou tentar comprar algum material para fazer alguma revisãozita, mas ou oh, uns filtros, eu acho que isso, eu acho que isso consigo fazer sem puxar fogo ao carro. Uh, é só mesmo para vos mostrar, aqui este elevador a funcionar muitos de vocês perguntaram para eu mostrar mais coisas, como é que ele funciona, mais cenas e assim eu vou fazer, sempre que tiver a oportunidade, uso o Quick Jack, ok? na descrição eu vou deixar o link do Quick Jack para se vocês quiserem passem lá no site, digam que vão de aqui <risos> e eles mandam-vos um à maneira, digo-vos já para quem tem um parqueamento, não pode pôr um torres para quem tem falta de altura, não pode pôr um torres Epá, isto é mesmo, mesmo fixe. Vá, fiquem bem, tartaruga. Deem um gás. É um gás, mano, se és assim. é um gás, mano. <risos> gás, malta. Ficaram por aí ainda até ao fim, não há arranquezinho, mas que tal a gente hein? dar aqui um cold start. O que é que vocês acham? Ligar aqui o borne da bateria, que ela estava desligada, bateriazinha auto parts, hein? coisa linda. E dar aqui um cold, só assim um cold start. Hein? O que é que vocês acham? Um cold start. Uh, já sei que vocês vão me perguntar, ah mas isso é um carro do barrote, para que é que foste pôr a roda suplente? Eu agora me colo um dia a dia, se tiver um furo, se tiver um furo, como é que é? Chama o reboco, não? Ó, oh, espera aí, espera aí, ó. Oh. 哦 oh.